E aí, galerinha da Talk To Me, beleza? Vídeo novo, filho? dica nova, filha. Então, voltei aqui para passar para vocês aquela diquinha de sempre, top, rapidinho, para você aprender de uma vez por todas, quando usar o verbo rob e o verbo still. Tá? Por quê, professor? Porque o rob e steal significam roubar. Olha que top! O verbo rob, você vai usar para quando você usar a palavra roubar, pessoas ou lugares, eu fui roubado, o banco foi roubado, a loja foi roubada, o supermercado foi roubado, I was robbed, the bank was robbed, the supermarket was robbed, that shop was robbed. O still você vai usar para quando aquilo, alguma coisa foi roubada. Olha que legal, my wallet was stolen, minha carteira foi roubada somebody stole my watch, alguém roubou o meu relógio, my car was stolen, meu carro foi roubado, se alguém usa o stole para coisas, fica muito esquisito para lugares, se alguém fala, the bank was stolen, na minha cabeça vai achar que o banco, Alguém pegou o banco, o prédio inteiro do banco roubou e levou ele para outro lugar. Por quê? Porque essa é a ideia. O steal você usa para roubar coisas. O rob não é que você usa, né? É que usa-se para indicar que aquilo está, que alguma coisa está sendo roubada. Já o rob é quando roubam pessoa e pessoas ou lugares. Beleza? Bom, espero que tenha aprendido, espero que tenha curtido. Aqueles que é de sempre, então, aquela curtida, aquela compartilhada. Marca um amigo, deixa um exemplo aqui nos comentários com o Steel, com o Rob, que semana que vem eu volto com mais uma dica, com mais uma diferença top pra você. Beleza, garotinho? Fui!